E agora, Celso Vernizzi. O aumento. do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Estamos aí no segundo dia do outono e o amanhecer já um pouco mais fresquinho do que no verão. O outono chega aí com clima de verão, pelo menos durante o dia, porque as temperaturas continuam subindo e o calor pega para valer. Aí é verão durante a tarde com 30, 32 graus de temperatura máxima no litoral, na capital também 30 graus, no interior 30 a 32 graus. Não há chuva em toda a faixa leste paulista, muito difícil acontecerem. No extremo sul paulista há uma nebulosidade que pode interferir sobre o litoral na divisa do Paraná. E isso pode acontecer à tarde de forma isolada, algumas pancadas rápidas e podem chegar até a Baixada Santista. É difícil, mas podem acontecer no final da tarde de forma bem isolada. Já no interior pode chover mais fácil, no norte do estado, na divisa de Minas e também do centro do estado, a divisa do Mato Grosso do Sul. São pancadas isoladas também. Os próximos dias estáveis. Com muito sol, protetor solar, proteja a sua pele e também com calor à tarde, refrescando levemente durante a noite. Grande abraço! O